Brasil, tudo bem com vocês? Cadê o povo? Tá aí? Hum? Vamos esperar todo mundo entrar. Olá Juju, como vai? Deixa eu ver a galera entrando aqui, preciso encontrar o Elo 21. Quando eu entrar aí, Carla Pinto pelo Elo 21 me dá um oi. Galera toda entrando. Carla, manda um oi para mim aí nos comentários, aí, já tô te achei já, vou colocar transmitir. Você vai receber o convite agora, Carlinha, é só você aceitar, querida. Olá! Andréia. A pessoa já nasceu sabendo fazer live. <risos> Depois da sua explicação também não tem como, né, Andréia? <risos> Depois de um dia inteiro de WhatsApp, faz isso, entra ali, faz aquilo, tá aí linda, é aí. maravilhosa. É isso aí, Andréia, tá bom assim para você? Tá ótimo, tá? Ótimo essa posição e tá ótimo. Pode até ba baixar um pouquinho assim, ó, se você quiser, igual você tinha feito. Aí, aí para parecer melhor seu rostinho. Ó, já tô vendo uma galera entrando. A gente começou um minutinho antes, agora que tá dando às nove justamente para dar, eu quero mandar já um beijo, Isabela. O mundo da Isabela tá aí. É, Lívia, minha paciente, meus pacientes com síndrome de Down estão todos aí Acho que tem Ele... é uma galera, Débora, já vi Aí você vai ver, Carla, que o povo fica entrando e comentando aí embaixo ó. Uhum. E aí a gente vai pegando esses comentários deles, vai pegando todas as dúvidas que eles têm E eu vou te passando Você hoje está como, como uma convidada aqui para mim Estão falando aí que o um áudio está ruim? Para alguém está tá legal, gente? Porque para mim aqui está perfeito, da Carla Tá dando tudo bem? Vão tá dando para ouvir bem? Vamos ver o que, que o pessoal vai falar. Vamos fazer o seguinte: você já vai falar, vou colocar você para falar, que daí a gente testa seu áudio também. Gente, essa é a doutora Carla Pinto, maravilhosa geneticista, fundadora do Elo 21, que para mim hoje é uma das maiores referências no Brasil. Eu tive a alegria de ir pessoalmente. É, no ELO 21, conhecer o amor que move esse povo, né, Carla? Porque é um amor, uma coisa linda, uma equipe, uma equipe é, de profissionais de todas as áreas que fazem é, desde o público ao privado com amor e tem feito a diferença na vida de muita gente. Então, eu convidei a doutora Carla Pinto, foi, foi um presente, um dia eu estava dando um curso em São Paulo e ela estava sentadinha como aluna, porque a pessoa, além de ser incrível, é maravilhosa, ela ainda é humilde, tava lá sentadinha, estudando, e por acaso eu sentei perto dela e ela comentando as coisas acho que o Rogério Rita tava falando, enfim, e ela falou, gente, mas quem é essa mulher? Que essa mulher sabe muito. E aí tive a grata surpresa de conhecer Carla Pinto. Carla, se apresenta para todo mundo, querida aí. Olha, boa noite para todos. É uma delícia estar aqui nesse live com você. É, André, a gente tem a mesma vibração e a mesma vibração que tem os seus alunos, todas as pessoas que te envolvem, que é justamente essa vibração, a gente construir um mundo melhor né? para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente está aqui para isso, para amar, para melhorar a sociedade, o ser humano como um todo e fazer tudo isso com bastante prazer, não é? E essa coisa, assim, eu acho que todos nós somos professores, alunos, a gente troca e a gente cresce junto o tempo todo. É verdade, a gente é um aprende um pouco a noite a todos. Já estou vendo um monte de gente, tem vários alunos aí da pós, tem a Lu da turma 1, tem gente de todas as turmas da pós, tem os pacientes. Gente, vocês podem mandando as perguntas que vocês têm é, sobre o acompanhamento integral da criança com síndrome de Down. Podem perguntar sobre o congresso, a gente vai falar sobre a síndrome de Down. A Carla e o Elo 21 vão estar no nosso pré-congresso. Esse é um assunto, assim, Sim. é um dos assuntos que os meus alunos de pós é, mais pedem também, Carla, que sempre querem mais. A gente sabe aí das estatísticas, sabe o quanto, é, talvez por uma série de questões, inclusive epigenética, enfim, o quanto a gente tem tido mais pacientes com síndromes, né? E, e aí você vai falar disso com certeza muito melhor que eu, mas é um tema muito pedido. E foi daí que a gente teve o son sonhou juntas né, de fazer esse pré-congresso. E eu estou até com a programação aberta aqui e vai ser interdisciplinaridade prática e eficaz na abordagem a síndrome de down esse é o nome do pré congresso a carla vai falar um pouquinho sobre como vai funcionar assim o que, que eles pensaram o que, que eles vão abordar e aí vocês vão me mandando as dúvidas de vocês tá, Carla? enquanto você vai explicando aí o que, que você pensou para o pré congresso quem vai André, tá lá. Eu, eu acho super importante essa tua iniciativa de fazer esse pré congresso na síndrome de down porque eu não falo síndrome de down né eu falo tritomia 21 que é uma tendência a gente falar a tristopia 21. é importante porque a alteração cromossômica mais frequente na espécie humana. Para você ter uma ideia, nasce em São Paulo uma criança com tristopia a cada dois dias. Então, é uma frequência de nascimento é alta. E conforme a gente vai ter filho, tendo filho mais tarde, vai acontecendo mais a síndrome de Down. É cada vez mais frequente, um risco maior em ingestão com mais idade. Então, assim, eles, estão, eles nascem, nascem mais, à medida que as mulheres estão tendo filhos mais velhos, e a diferença é que hoje a longevidade é de 60 a 70 anos. Então, até poucas décadas atrás, eles não passavam dos 20, 25 anos de idade. Hoje vivem 60, 70 anos. Então, essa pessoa vai estar presente no consultório de todos os profissionais de saúde. Então mesmo que você não trabalhe com materno infantil, você como nutricionista vai ter uma pessoa com trissomia Bom. 21 no seu consultório. Agora, a gente sabe que atuar com essas pessoas precocemente significa garantir uma longevidade autônoma. E dá a grande importância de desmistificar e aprender a lidar com a pessoa com e se, a gente, se eu estiver falando demais, você me interrompe, tá? Não, não. Só eu o pensei... seu áudio tá, um po... tá falhando um pouquinho, Carla. Talvez seja o Wi-Fi, talvez se você... Você tem 3G bom aí, se você sair do Wi-Fi? Tenho, tenho. Deixa eu ver, eu vou... Um... eu vou... Eu saio de você. Não, não sai não, você continua na live. Acho que travou aqui, gente. Estão me ouvindo está tá travando a live? Veja -se melhorou. melhorou. o som. Pera aí, melhorou o som. Deixa eu ver tá. se aparece. Melhorou. Tá ótimo agora. Então, tá, assim, pegar. Pegar. É, então assim, se você pensar que a crissomia 21 é uma síndrome de envelhecimento precoce, ou seja, sabe aquele filme clique, que o cara apertava o clique e passava o tempo mais rápido? É isso na, na síndrome de Down. Então, tudo aquilo que a gente faz precocemente na, na, na, na síndrome de Down, a gente está fazendo, buscando um envelhecimento saudável e vendo esses resultados o quanto antes. Então, se você tem criança de 15 anos, eu já vou pensar em prevenir osteoporose, eu já vou pensar muito antes. Então, a nutricionista, os profissionais de saúde têm que estar com uma criança já pensando no adolescente, o adolescente já pensando no adolescente idoso excessivamente. Então, é todo um planejamento integrado. Aham. Uhum. pensar no bebê, já na idade adulta dele, eu tenho que pensar isso de forma integrada. Daí a importância desse pré-congresso que tem esse olhar, que é um olhar para a saúde, não para a doença. Para a autonomia, não é verdade? E a base é a nutrição, porque é o que vai dar estrutura para a pessoa. Sim, e a Sandra, a Sandra Mata vai estar lá, nutricionista, falando de, desse aspecto, né, Carla? Quem vai, vai falar no pré-congresso? Então, no, no pré-congresso vai estar a Sandra Mata falando dos aspectos da genômica nutricional, né, que hoje, assim, existem linhas de pesquisa de mais de 25 anos da epigenética no, com foco na nutrição, na modulação gênica pela nutrição. E volto a falar... Não é só para quem trabalha com síndrome de Down. O que é bom para a síndrome de Down é excelente para a gente. Então, Sim. é uma coisa que a gente tem que olhar e usar. Né? Vai estar o educador físico, o Sandro, falando também, a gente sabe dos efeitos epigenéticos, da atividade física, sobre a mitocôndria, sobre toda a química da gente, das pessoas com síndrome de Down. Então, ele vai estar lá. Vai estar integrando com a nutrição. E também a psicóloga, né? Falando da resistência, da mudança da família, de você olhar para a nutrição, para atividade física, para as questões emocionais, tudo junto e misturado, né? Que então, a gente olha, a gente sabe que existem questões aí que a gente tem que olhar para a família, para os irmãos das pessoas com síndrome de Down. Se a gente vai propor uma nutrição diferente, as pessoas têm que olhar para isso como um valor... De melhora da saúde de todos, se não fica uma coisa só voltada à criança com trissomia 21, já fica uma exclusão dentro de casa. Sim, Esse conjunto ele é muito importante. Vai falar o Alexandro Belo Ferreira, que é belo, não só no nome. Vocês vão ver, delícia, escutar ele. Que bom, é super competente e ele é maravilhoso. Assim, ele vai falar. Dos aspectos médicos e endocrinológicos, que também a gente tem que ter um foco todo especial, metabólicos, calóricos, né? Na, assim, na, na trissomia 21, vai ter eu, né? Falando, claro. A coisa, genético para a pessoa, para os irmãos, para a família com trissomia 21, que muitas vezes a trissomia 21 está indicando predisposição a outras coisas. E que passa despercebido. Por que, que o nutricionista não tem que ter esse olhar também global? Todos temos. Porque todos claro. temos. Somos passíveis de falha. E às vezes um não vê, o outro vê. E fala, olha, isso aqui pode estar tá indicando uma tendência a outras questões na família. A gente tem que ter esse olhar. né? Então vai ter eu também falando. Quem mais aqui? Vai ter a fono... Então, uhum. Elas interação. vão falar em interação, nutrição, fono e físio, na pirâmide nutri Exatamente, que é o alimento servindo como nutrição celular que vai dar força para essa criança ter a motricidade, mas também e a questão da fala, cognição, mas também todo o estímulo motor da alimentação. Então, essa, esse casamento fono-físio nutri nos primeiros anos de vida, ele é fundamental. E a gente evoluiu uma pirâmide que integra... Bom, você sabe porque eu usei bastante coisa do seu livro na, na, no nosso e-book de, de nutrição. Né? Então, mas, enfim, uh, e a gente integra, então, esse conhecimento, essa sinergia forno-físio-nutricionista, que é fundamental esse trabalho junto, né? E lá no curso pré-congresso elas vão mostrar como elas fazem isso na prática, né? Porque na curso, prática. curso é curso, né, Carla? Tem que mostrar a ferramenta, como faz. Não, a pessoa tem que sair de um curso, Andréia, falando assim, o que, que eu vou aplicar amanhã no meu consultório? Isso. Não, não vale a pena, não é verdade? Claro. Andréia, acho que assim, a questão teórica, tem qualquer lugar a gente lê, a gente investiga, é uma questão de saber pesquisar. Mas o que vale mesmo no curso é sair de lá e falar, eu vi como eles fazem, eu vi como é que acontece na prática e eu vou aplicar no meu consultório, eu vou ter coragem agora para poder fazer e, e, e, e, dar, e, e dar novos caminhos para os meus pacientes. Isso é que é legal. E é. também vou saber assim, como é que se faz, como é que o pessoal faz para integrar com as outras especialidades, que é muito importante, não é, Andréa? É muito. Eu estou vendo você falar aqui, meu olho está saindo do coraçãozinho, igual o pessoal comentando, eu estou vendo todo mundo comentando e mandando. E, e nos meus olhos também. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, que bom, que bom que eu tive essa ideia, né? Que a gente pensou nisso juntas, né, Carla? Porque é muito lindo. E, e você tem uma visão, eu tenho várias perguntas aqui para fazer para você, que eu já fui anotando que o pessoal está perguntando. É, antes, eu só quero tirar uma dúvida: tem gente perguntando se ainda tem vaga para o pré-congresso. Gente, o congresso vai ser 2 e 3 de agosto, tá chegando, faltam. Se eu não me engano, 22 dias. Então, uhum. a gente já está na reta final das inscrições para o Congresso. Os temas do Congresso vão ser amplos. A gente vai falar de tudo. Desde a gestação, da obesidade infantil, microbiota. Temos uma palestrante internacional. A maior nutricionista funcional da Europa, Carla, vai estar com a gente. É Conceição Paroso. Calhau. Tem... Falar sobre microbiota. Na... Incrível, vai ser incrível. O Moisés vai falar de aleitamento materno, enfim. O Congresso está incrível. O pré-Congresso... Então, quem se inscreve para o Congresso pode depois, em seguida, se inscrever para o pré-congresso. Então, na própria página do congresso, abrame.com vocês conseguem se inscrever. O pré-congresso vai acontecer dia 1 de 13 às 19. Então, tudo isso que a Carla está falando aí vai estar tá compilado nesse encontro, que vai ser um intensivo de uma tarde, numa quinta-feira, para a gente sair com ferramentas para acompanhar a criança com trissomia. E tem gente perguntando se tem vagas. Só temos 10 vagas para o pré-congresso, Carla. A gente está na reta final, está esgotando, vai esgotar, com certeza... Vai esgotar do pré-congresso e com certeza para o congresso também vai esgotar. Porque brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora, né, Carla? É, mas olha, André, eu queria te falar assim, que seria muito gostoso que para o pré-congresso as pessoas trouxessem as suas dúvidas, trouxessem claro. casos do consultório, fala como é que eu faço com este caso, o que, que eu faço aqui, vai ter espaço para isso. E isso é tá. bacana. A dúvida de um é muitas vezes a dúvida do outro, e a gente pode emplacar e ajudar a integrar mais né, o tratamento, a conduta com relação ao paciente. Queria que todos assim ficassem absolutamente à vontade para trazer mesmo, para a gente discutir juntos. Os e, casos clínicos vai os ser casos, demais. Usar vontade. A gente Ótimo. vai temas e a gente integra as questões das dúvidas com o maior prazer, porque... Ai, vai ser maravilhoso. Então, a gente, leva todos os casos para o pré-congresso, tá? E não deixe para a última hora, porque senão vocês vão ficar sem vagas. Eu queria fazer agora algumas perguntinhas para você, Carla uma é falando um pouco já da gestação a gente tem visto no meu consultório acompanho muitas crianças com trissomida 21 é, e outras crianças também com outras questões genéticas mas a gente tem observado assim eu no meu consultório eu tenho muitas mães jovens embora a gente saiba que estatisticamente falando é a incidência é maior né com o passar do tempo com a idade mas eu tenho muitas mulheres jovens é, e muitas mulheres que não foram diagnosticadas na gestação, que não tiveram na transucência nucal, no, no morfológico, alteração, ou que não foi visto, enfim. Eu queria saber se essa é a realidade de vocês também, é, é esses casos. E também, Carla, muitas vezes eu vejo também a mulher mais jovem, 20 e poucos anos, e o homem mais velho. Então, como você é geneticista, eu queria saber qual que é o seu olhar, o que você tem visto em relação a isso. Então, é, de verdade, aquela história, né? As mulheres mais jovens engravidam mais, não é? Então, elas acabam... Ter, o número de pessoas com síndrome de Down a, acaba sendo maior entre as mulheres mais jovens. Então, imagina assim, ó. Até os 31 anos de idade, materna, a chance de dar à luz uma criança com uma alteração cromossômica é de mais ou menos um para 140, 150. Com 35 anos, esse risco aumenta para 1% mais ou menos. Então, vai aumentando com o avanço da idade materna. Então eu preciso de 150, 180 mulheres jovens para que uma dê a luz a uma criança com uma alteração cromossômica. Eu preciso de 100 mulheres de 35 para que uma dê a luz. Então, ele é mais ele é mais frequente. Ele tem um risco maior entre as mais idosas, mas, como as mais jovens engravidam mais... Elas então, acabam é um também tendo mais. ...volume maior de jovens. Agora, no Brasil e no mundo, Andréia, no mundo, as pessoas, a maioria, nasce sem o diagnóstico durante a gravidez. Então, isso não é uma realidade só nossa. Então, são hum. duas realidades. Uma é que as crianças nascem sem que os pais saibam e a segunda é que o momento da notícia é muito ruim e isso gera um impacto no aleitamento materno absurdo, absurdo, entende? É uma iatrogenia o que se faz no momento da notícia, isso é muito importante ser abordado. Então, é, é, o que acontece é que quando as mães sabem durante a gravidez, elas se preparam emocionalmente para aquela condição, para aquela situação. Quando o bebê nasce, ele já nasce bem recebido, já nasce, entende? Com o um processo todo de é. aceitação, enfim. Então, é uma coisa bem bacana quando existe o diagnóstico pré-natal, embora é sempre uma opção do casal, claro. Não é? Agora, a questão da, da idade paterna avançada, a idade paterna ela tem uma relação maior com as alterações gênica, de genes. Também uhum. tem com os cromossomos, mas é mais a... Mutação genética. Genética do gene e não tanto do cromossoma por inteiro. Isso acontece mais na meiose, na formação dos gametas femininos, não é? Uhum. Mas sempre, sempre é importante que quando a gente vai conversar com um casal, a gente se preocupe em não colocar nenhuma culpabilidade né? Porque mãe já se claro. é culpada por tudo. Como Sim. Se, mãe tem sempre culpa, não é? Sim. Mas é que a gente tem que colocar, porque a culpa não leva a nada. Vai levar só a super proteção, a uma Sim. negação, a uma... ai ah, vou dar comida para resolver a minha culpa. Eu vou deixar ele comer tudo que ele gosta. Gosta. E aí tá feito o caos, não é? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por... Então, Daí a questão da psicóloga também, para ajudar a ter esse olhar. né Eu falo assim, que o peixe na água não vê a água. Então, se alguém de fora olhar e ajudar aquela família a enxergar questões que eles não estão vendo e que muitas vezes são decisivos para a mudança do estilo de vida. né uhum. E, uhum. e a população, porque a superproteção acaba tirando da pessoa as possibilidades dela, dela ir lá lutar e vencer por si, não é? Perfeito. Então, a questão da idade é essa, a questão do diagnóstico durante a gravidez, ele realmente é raro e no mundo, né, a maioria nasce com a, com a surpresa do momento e a questão do momento da notícia. Eu estava lendo uma, um artigo recente, Andréa, dando conta o seguinte, que muitas mães não tiveram, a maioria das mães, não tem um apoio adequado quando o bebê nasce na questão da, da amamentação, do aleitamento. Cada profissional fala uma coisa de um jeito e que as redes claro. sociais acabam dando apoio para elas. Então, essas iniciativas, como essa do pré-congresso, da gente fazer uma coisa interdisciplinar, que todo mundo tenha o mesmo olhar, entenda a importância das coisas, e que cada um dentro do seu setor reme, o mesmo lado é fundamental. Que aquele, por exemplo, que a mãe já aceita, uh, não vou dizer que a mãe aceita mais rápido, mas que muitas vezes tiveram a notícia durante a gravidez, se prepararam, fizeram uma consulta com o pediatra antes do bebê nascer, importante um nutricionista durante a gravidez, eventualmente uma suplementação durante a gravidez, para que. É toda uma condição de saúde que a gente vai gerando, mas isso a gente tem que divulgar essa postura claro. de saúde voltada para a saúde, não para lá. Claro. claro. O aleitamento materno que você falou muito bem é assim, eu vejo isso não é, é relacionado apenas à questão da trissomia do 21, à síndrome de Down, a tudo. É, eu não tenho dúvida que o maior problema do, aleitama, do aleitamento materno um dos maiores problemas que impedem o aleitamento materno como a gente é, preconiza como a gente sabe como a gente sonha como a gente espera e como deveria ser é a falta de apoio na maternidade eu trabalhei em maternidade né carla Quando Isso. eu eu fui enfermeira de utis neonatais e trabalhei muito dez anos em utis neonatais que estão diretamente relacionados à maternidade então é o que acontece é que muitas vezes essa mãe vai eu falo assim com os meus alunos de pós-graduação e onde eu dou aula. O momento de começar a preparar uma mulher para o aleitamento materno é no momento que ela chega no seu consultório, primeiro dia. Se ela chegar no meu consultório preparando para engravidar, eu já dou um sinal do aleitamento materno. Isso, melhor se ela, é. chegar, se ela chegar no meu consultório, é, Andréia, acabei de saber que estou grávida, vou fazer o um acompanhamento nutricional com você. Eu faço toda a consulta e falo do aleitamento materno falo do preparo, falo para ela ler, indico sites, blogs, materiais de confiança, cursos. Porque o que acontece? A maioria das vezes é que a mulher é muito preparada, às vezes até para o parto. Mas Isso. no momento e é maravilhoso, tem que ser preparado para o parto mesmo. Mas no momento que a criança nasce que está ali, ela não sabe o que fazer. E a maioria, Carla, muitas mulheres, um percentual muito elevado de fissuras nas mamas já vem da maternidade. Então você Exato. pensa para uma mulher e aí se a gente vem para a questão da trissomia do 21, a gente tem mais uma questão envolvida, porque ela está abalada emocionalmente se ela não teve essa, esse preparo na gravidez de saber que ela estava esperando o bebê que ia nascer com a, com a alteração genética, né? se, ela, se ela foi surpreendida com isso. E a gente sabe, como você falou, que a, a notícia é dada muitas vezes da pior forma possível, você já impacta diretamente o aleitamento materno, porque ela vai ter um estresse tão grande que a é dificuldade toda em produzir Além, além dos mitos, né, Carla? Porque tem muita gente ainda hoje que vai falar não, porque o bebê dá, ou por causa da hipotonia, não vai amamentar. Andréia, é isso que eu ia falar. É super comum isso. E a gente vai falar bastante no pré-congresso dos mitos, né das, da, da, daquelas coisas que não tem nada a ver. Para que as pessoas que forem no pré-congresso consigam sair de lá Uh, sabendo o que, que ela pode realmente imputar a síndrome e o que não tem nada a ver. Porque é muito comum, toda e qualquer condição, ah, é a síndrome, ah, é, não, não é a síndrome. A pessoa que nasceu, que tem a trissomia 21, ela é uma pessoa, A trissomia não a define, ela não, ela, ela é um detalhe, ela é uma característica a mais. Ela Sim. dá àquela pessoa alguns coloridos, mas ela está longe de ser a pessoa como um todo. Inclusive, no momento da notícia, os profissionais de saúde, todos, né? Não só os médicos, toda a maioria, é, acaba falando para a mãe o quê? Que ela deu à luz uma assinante de É. É, entrega para o bebê, entrega para o colo da mãe a síndrome. Então, ela Exato. começa a olhar a síndrome e fala, eu tenho que tratar a síndrome. Então, ela deixa de ser mãe. Ela passa a ser uma gestora da, da, da, da saúde da doença da criança. E é isso que a gente tem que quebrar. Porque ela tem que olhar para a criança. A síndrome, custa, cu, cuidamos nós, na verdade, dos aspectos que a síndrome dá, aquela criança, nós todos os profissionais de saúde juntos, cada um com seu olhar somando para aquela criança expressar o melhor de si. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar também, realmente, Andréia. Você sabe disso, você tem. tem essa vivência na UTI, essa vivência própria, e é uma coisa que a gente vê que é muito importante. Então, acho que para os profissionais que forem no pré-congresso, essa separação do joio e do trigo vai ser bem bacana também para a prática do consultório. É isso aí. Estou lendo os depoimentos das mães. Cada depoimento incrível. É, é, a Lívia está falando uma coisa. Tem várias mães falando, olha, meu bebê dá, eu ia amamentei, está mamando até hoje. Tem uma mãe que disse, eu Sim. tenho bebê de um ano e quatro, está mamando até hoje. A Lívia, que é minha paciente, que a Isabela é uma... É a princesa, meu xodó, eu acompanho desde o início da gravidez, desde a gestação, e ela falou assim, olha, muito se escuta que o leite é fraco e o bebê com Down não está ganhando peso. E já vão mandar usar a fórmula. Ninguém avisa que eles têm uma tendência a perder mais peso ao nascer e demoram mais para recuperar. E uhum. é verdade, né? Uma das características, né? É, se eu estiver errada, você me corrige, Carla. Uma das características da síndrome de Dow é que nesse início da vida, eles têm uma tendência mesmo a perder um pouco mais de peso e eles têm uma dificuldade um pouco maior. Tanto é, gente, que a curva do tal existe uma curva de ganho de peso e crescimento específico, que às vezes muito pediatra ou nutricionista não utiliza, e aí coloca a criança lá embaixo, na curva da criança que não tem trissomia. E uhum. essa mãe começa a se sentir culpada, achando que o bebê não está ganhando peso por causa do leite dela, que é fraco. Você imagina que isso é para uma mãe que não tem um bebê com trissomia. A gente tem quase que lutar com o mundo inteiro para provar que o nosso leite não é fraco. Você imagina para uma mãe, né, Carla? Que tem está... um bebê que está com dificuldade de ganhar peso. É, agora tudo é uma questão de informação, né, Andréa? E a gente vai falar bastante disso no pré-congresso, bastante. Então, essa questão de... Há uma dificuldade inicial de ganhar peso, mas depois... É, Inverte metabolismo menor então a tendência de ganhar peso ela é muito maior com toda a questão inflamatória numa criança que já é oxidada tem excesso de superóxido desmuta isso tudo a gente vai conversar e de como é que a gente pensa em relação a isso então é importante o médico o pediatra o nutricionista então sobre isso e sair entuchando comida, fórmula para se bebê ganhar peso rápido, que a gente sabe, e até epigeneticamente, que consequências que isso vão ter, vai ter lá no futuro para essa criança acabar ganhando mais peso, não é? E qual foi o outro aspecto que você falou, André, é importante? Não, falei sobre isso, eu acho que essa questão do ganho de peso, a gente percebe muito que eles ah. têm... Essa... Leitei, desculpa, ah, deve pode falar da curva, a curva de crescimento. Isso. É verdade e a gente tem que ter um olhar cauteloso com a curva de crescimento. Então a gente pode e deve usar a curva de síndrome de Down, ok? Mas é uma referência, tem... né? É. Mas gente, é para a gente tem que ter ali. sempre a curva de das crianças típicas, por quê? Porque a curva das crianças típicas foi feita com base no mundo todo. A, a, a curva de síndrome de Down, ela é muito regional, é um número de crianças menor, você tem as comorbidades associadas, à cardiopatia e etc. Então, é uma coisa que você não pode extrapolar. Ao uhum. passo que você tem... Se você orientar a mãe, olha, a criança com síndrome de Down, ela vai um pouquinho abaixo da curva, mas é um parâmetro que ela tem que ir acompanhando dentro do canal dela a mãe entende. Agora, se você tiver uma curva de síndrome de Down e a criança cai, você vai dizer o que para ela? Me Entende? Sim. Você tem uhum. um padrão na síndrome de Down que é muito variável, muito em função das malformações ou comorbidades eventualmente associadas e num N muito menor, numa coisa muito regional. Então, ou seja, gente... então, muitas vezes é melhor você usar realmente a curva, é, padrão... É mas hum. alertando essa família, porque foi isso que eu quis dizer, Carla, no sentido assim de que a mãe, ela, ela, se ela for colocada nessa curva, que não é a curva específica do Down, ela tem que saber disso. Ela tem que saber. Exatamente. Ela tem que saber que aquela aquela criança não precisa, porque essa curva é uma coisa que eu falo que às vezes ajuda e atrapalha, mas eu sei que ajuda. Isso a gente bem. tem que ter como referência. Mas existe uma obsessão na curva do meio, na linha do meio, que é só uma média estatística e que um bebê em aleitamento materno não precisa estar ali, ele pode estar tá desde que a curva dele seja ascendente. Isso é modal ou não. Exato. E esse conhecimento, essa segurança da nutricionista na hora, dando essa tranquilidade para os pais, mais. é fundamental. Essa questão do crescimento, a gente vai conversar bastante, Andréa, e vai conversar bastante essa questão das curvas, de como é que a gente conversa no consultório, como é que a gente explica muito embasado para os pais, porque o fundamental é os pais se sentirem seguros e, e, e, e tranquilos. Então, assim, uhum. é, é, no mundo se usa, a, a, para as pessoas com trissomia 21, a curva dos típicos, porque ela é aplicável e replicável no mundo inteiro. Então, você consegue uhum. saber realmente como é Comparar. que a Pode usar a da Trissomia 21, mas nunca deixe de usar a, a, o parâmetro das crianças típicas, jamais, né? Tá, Também tá, da... perfeito. Eu vou colocar aqui algumas perguntas que eu vi, é, tem várias. É, tem uma que falou assim, que a Luciana colocou assim, ó. Inclusive tem uma, a Mariana tá aqui na live e ela falou que ela é, ela tem Trissomia do 21. Ela é dal é. e está participando da live. É. Mariana, um beijo para você, <risos> meu amor. Muito bem-vinda aqui. Te Mariana. A, a <risos> gente aprende muito com vocês. A gente ama vocês. E aí, a Luciana perguntou assim, Carla. A gente vai falar bem rápido disso para depois a gente falar um pouquinho sobre a questão do autismo, que tem gente perguntando também, que uhum. acontece, né, do dal com autismo. Enfim, é, é condição nutricional na concepção. A condição nutricional do casal na concepção pode influenciar para o aumento da chance da trissomia 21? Então, existem alguns trabalhos mostrando que a obesidade pode facilitar a questão da trissomia 21, não é? Aí a gente vai entrar nas questões do metabolismo do ácido fólico, predispondo a a não disjunção dos, dos centrômeros, né? da, a não disjunção dos cromossomos. Então, existem vários trabalhos mostrando um aumento da frequência nas pessoas que têm alteração do metabolismo do ácido fólico. Mas a principal questão é realmente a faixa etária ou se algum dos dois tem alguma translocação, mas é mais, mais mesmo... É a questão da faixa etária. Agora, a questão da nutrição do casal, antes, pré-concepcional, ela é fundamental. Então, por exemplo, ter o metabolismo do ácido fólico adequado, a gente já sabe que é importante. Ter uma, um Sim. aporte de aminoácidos, etc., é fundamental. Né? O que eu mais correlacionaria seria realmente a questão do ácido fólico, mas a questão da expressão dos genes... Para que a criança que está vindo com o centrisomia 21 expresse o melhor dos genes dela, ou seja, tenha a expressão dos seus genes voltada para a saúde e não para doença, depende totalmente, depende muito, aliás, totalmente, não, depende também, mas muito do estado nutricional dos pais. Então, o mundo ideal é: quero engravidar, eu vou me colocar, eu vou nutrir as minhas células vou nutrir a minha alma, vou nutrir o meu coração, vou entrar em equilíbrio, vou cuidar dessa egrégora que vai receber uma pessoa e aí sim, ó, tô, tô arrepiada, porque aí é uma coisa muito importante, quando a gente se prepara nutricionalmente para engravidar o casal, eu tô fazendo uma programação de expressão dos genes dos meus óvulos, dos espermatozoides do meu marido, ele também, e de Toda a expressão da formação do meu bebê, isso vai definir também um padrão de saúde do meu filho e dos meus netos. Então, é uma responsabilidade linda a gente construir uma família saudável, independentemente da trissomia. Então, sem dúvida, sem dúvida. Eu Perfeito, da... Carla. É, você eu, eu trabalho muito com essa questão da programação metabólica, né? Tem estudado muito sobre isso. É, e a gente vê que o preparo do corpo para engravidar é fundamental. Nós estamos hoje nessa live falando da trissomia 21, mas existem muitas outras questões. Né? E que a gente vê que, para muitas, a gente, eu até fiz questão de fazer essa pergunta da Luciana, porque como é uma alteração cromossômica, eu queria ver a sua posição em relação a isso. Porque em relação à própria mutação genética e uma série de doenças programadas pelo estado nutricional do casal no momento da concepção, não há dúvidas. Então, o que a Carla falou é muito importante, gente, porque hoje a gente está falando do 21, da trissomia do 21. Porém, e aí acaba vocês todos esses parênteses. Porém, em relação a uma série de doenças, inclusive o aumento do risco do, de câncer, de vários tipos de câncer, doenças crônicas não transmissíveis, a própria obesidade, inúmeros tipos de câncer, é, doenças mentais mesmo, esquizofrenia. Tem artigos, inclusive, falando também, correlacionando a questão de autismo, Alzheimer, uma série de doenças. Com o estado nutricional do casal no momento da concepção. Isso, artigos publicados na Science, na Nature, no meu livro eu falo muito sobre isso. Então, assim, sobre todos os aspectos, inclusive a questão de não estar alcoolizado, da mulher não beber durante nenhuma dose de álcool, durante a gestação, tudo isso tem a ver com a alteração metabólica. A gente tem que pensar que a gente tem ali um DNA, e eu estou falando isso com uma geneticista me assistindo, então qualquer... está falando a gente maravilhoso mas a gente tem um DNA ali, então o bebê vai ter o DNA, é, resultado daquela interação entre mãe, né, entre o homem e a mulher a partir do momento da fecundação, mas a forma como os genes vão se expressar Vai depender de uma série de mecanismos epigenéticos que podem acontecer durante essa gestação. Então, as agressões, Exato. o estado é, é obesogênico, então, um percentual de gordura muito elevado, o álcool, é a, a, a exposição ambiental a disruptores endócrinos, que eu falo, vou falar sobre isso no Congresso, e uma série de questões que vão fazer com que nessa gestação essa criança tenha uma expressão genética, né, gênica diferente, inclusive passando para as próximas gerações, né, Carla? Exato. Que é a Metabólica. exatamente e assim se a gente pensar é, os nossos genes é como se fossem os instrumentos de uma de uma orquestra né ou, ou os músicos de uma orquestra eles estão lá eles são rígidos, eles têm ali o tocador, né, o músico, com o seu instrumento. Agora, o maestro vai reger aquela música. Eu posso colocar ali um outro instrumento, um cromossoma 21 a mais, vai me fazer um som diferente, mas de acordo com a orquestração que eu vou dar, ou seja, com o meio ambiente que eu estou impondo aquela orquestra, ela vai expressar uma harmonia melhor ou pior. Eu não tenho como tirar uma mutação de uma pessoa. Eu não tenho como tirar um cromossoma Promossoma. de uma pessoa. Não é? Não temos como. Mas eu posso melhorar toda a expressão de todos os genes a, a partir do estilo de vida, mas fundamentalmente através da nutrição. André, eu gosto muito de falar que. Eu gosto muito de falar que. Um, os nossos. Ah, entrou aqui uma mensagem e me desconcertou. Mas uh, ah, eu posso me falar que a gente deve. Uh... Ai, me esqueci. Peraí. Tá, tá, tá ah, então depois você vou... volta a lembrar, que eu já tenho outra depois pergunta. Eu estava falando dos do genes. Dos genes, é. Estava falando não, da Então, da expressão, expressão dos genes, né? Que assim, a gente realmente. Não, que, assim, que tem duas coisas que mais impactam os nossos genes. Duas. São as principais. Se eu conseguir atuar nessas duas eu já fiz demais, que é a nutrição e os meus pensamentos barra sentimentos. Então, o que eu como, invariavelmente você sabe, vai atuar na célula na expressão dos genes, ou fazer, uhum. constituindo o gene para que ele se multiplique, ou bloqueando ou liberando aquele gene como um fator de transcrição. Isso é importante. Então, a nutrição, em última análise, é isso, é atuar, no DNA, no metabolismo celular. E os pensamentos, barra sentimentos, eu ter um, se eu tenho um pensamento positivo ou negativo, ele vai me inflamar, ou vai me relaxar, o amor vai me iluminar, ou vai me contrair, e eu vou expressar todo o meu metabolismo e todo o meu padrão inflamatório ou relaxado, em função disso. Então, se a gente conseguir modular que adequadamente feito. A nossa nutrição e a gente conseguir modular os nossos sentimentos, pensamentos sempre é, a... uh, então com certeza a gente tá uh, a gente tá expressando o melhor dos nossos genes e a gente passa isso para os nossos óvulos. Oi. Ei, tá me ouvindo, Carla? Tô, tô Pausou ouvindo. aqui para mim. Eu fa Pausou, falei de agora nada. Não, falei foi nada. ótimo. Ah? Oi. Não, foi ótimo, agora tá perfeito que voltou. Eu perdi só o finalzinho mas foi perfeita a sua colocação e acho que aqui, voltando àquilo que a gente falou no início que assim a gente não pode pensar só na trissomia a gente tem que pensar no indivíduo então no indivíduo. aquele que tem a trissomia também vai ser influenciado pela alimentação da, da, da mulher na gravidez ele Total. já ele tem a trissomia mas o que ela vai fazer na gestação vai influenciar o organismo dele como de qualquer outro ser humano na gestação e ao longo da vida a gente vê nitidamente que a mudança da alimentação muda todo o padrão de cognição e todo o padrão metabólico, energético, cognitivo da criança. Isso é, para quem trabalha com a trissomia 21, é uma realidade. Tá. Carla, eu queria perguntar um pouquinho dessa relação síndrome de Down e autismo, que eu vi algumas pessoas falando. Então, é comum, está sendo cada vez mais comum crianças com Down depois apresentarem sinais de que também são autistas, como que você vê isso na sua prática assim vocês têm muitos então, casos a gente, a relação entre autismo e trissomia 21 ela é muito é mais frequente realmente é uma associação que existe e quem trabalha com bebê tem que estar alerta em relação a isso identificar precocemente para poder tratar as duas condições né de uma forma associada agora a gente tem também com uma frequência maior, as crianças eles vão evoluindo bem, tá, tá tudo bem, e de repente, por algum fator, eles começam a entrar num processo de neurodegeneração ou involução e acabam apresentando um quadro do tipo autista, com mais uhum. idade. Né? E a gente vê isso com uma frequência maior, principalmente quando existe algum trauma emocional, alguma coisa, uma mudança no estilo de vida muito grande, muito acentuada. Isso também é bastante frequente e agora com eles crescendo envelhecendo, a gente observa isso mais uh, frequentemente. Eu não estou falando do Alzheimer precoce, não estou falando da degeneração senil precoce, ali com 40 anos de vida. Eu estou falando mesmo do adolescente que começa a entrar num processo de neurodegeneração e a prevenção disso também com uma conduta da psicóloga e da nutricionista junto com o pediatra, ou com o ibiatra, né? Que é o pediatra de adolescente, é muito importante. Um acompanhamento também com o neurologista, com avaliação do neurologista periódico, sabe, Andréa? Isso faz uhum. uma muito importante. E daí a interdisciplinaridade. Se você está acompanhando uma pessoa com síndrome de Down, que não tem autismo, né? Mas ela está entrando ali na, na adolescência e tal... Você tem que estar atento do ponto de vista psicológico, nutricional, para evitar que isso aconteça. E a criança, às vezes, pode ter uma degeneração, uma alteração semelhante ao do autismo, um embotamento. Agora, no bebê, também, sim, sem dúvida, o autismo, propriamente dito, ele é mais frequente, ele é uma comorbidade mais frequente na insomia 21. Mas não uhum. significa que a tem que saber que... Né? Assim, ele é mais frecuente. Vai ter, necessariamente. É, sem dúvida, sem dúvida. Tá. Eu não gosto, não gosto que as pessoas fiquem preocupadas, e preocupem isso. com o que pode acontecer. Eu quero que tá. elas sejam claro. aquilo de bom que elas têm, não é? Tá. Tem uma, alguém fez uma pergunta aí, eu estou vigiando o tempo, Carla, porque com uma hora a live cai. Então a gente tem Caramba. que encerrar antes de uma hora. Mas a gente ainda tem uns 15 minutinhos, um pouquinho mais. Nossa, tem uma pergunta que... que começou agora. Voa, o tempo voa, é assim. É, uma pessoa perguntou, e eu vou, eu quero responder, e aí você complementa também. Ela falou assim: qual o maior foco nutricional na síndrome de Down? E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando porque eu acompanho muitas crianças com síndrome de Down. Eu não sei se, se é pela minha experiência de vida mesmo. Eu te, tive uma filha com uma síndrome, não é? O, o, depois eu vou falar para você o pensamento que está aqui. Eu quero encerrar com esse pensamento do meu primeiro livro. A síndrome da minha filha era CFC, cardiofácil cutânea, mas a gente só soube dessa síndrome um ano depois que ela faleceu. A gente só teve o diagnóstico. Ela viveu um ano, três meses e quinze dias. E eu fiz nutrição na busca pela minha filha, né? na busca em ajudar, porque eu era enfermeira de UTI pediátrica e eu queria estudar nutrição para entender, porque ela tinha uma, uma, uma, algumas questões desabsortivas e, de fato, ela né, faleceu de um processo também de desnutrição. Toda essa história eu conto no livro, é uma história incrível, eu só estou aqui hoje por conta dessa história que eu vivi e eu queria dar esse meu testemunho carro porque sim, a gente sabe que no mundo tem diminuído muito o nascimento de crianças com síndrome de Down, porque na europa estados unidos elas podem abortar no momento da notícia né, elas têm o direito do aborto e é claro que nós não vamos entrar nessa questão aqui não, não estamos aqui nem para condenar ninguém nem nada não é o, o foco da live mas eu fico pensando quando a minha, eu soube da minha da, da da, da gravidade da malformação da minha filha, com sete semanas de gestação, então foi muito no início. Uhum. E, e pela minha, minha vida, em um momento eu pensei, eu pensaria em abortar, enfim, mas foi pedido isso na época, né? Olha, se você quiser, você tem até o direito, você pode entrar no tipo porque é alguma coisa muito grave, né? E na época eu e meu marido, a gente ficava torcendo para ser um DAUZINHO, que a gente falava, se for um dalzinho, vai ser maravilhoso, né? E a gente torcia mesmo, né? E eu trabalhava muito, eu tenho pediatra, meu marido também, sim. Sim. E eu fico pensando, eu tô falando como meu testemunho, eu fico pensando assim, é, que bom, né, que eu tive essa filha, né, Carla? Porque essa filha teve um significado muito forte na minha vida. Uhum. E eu só estou hoje aqui, eu não tenho dúvida, eu falo arrepiada e muito feliz, assim, que eu só estou hoje aqui por tudo que eu vivi com ela. Na época, uhum. quando me foi dito isso, sem, sem nenhuma julgamento, a nenhuma mãe que pensa diferente, de forma nenhuma, eu não sou assim, nem seria, ainda mais com essa experiência que eu tive de vida, eu sei o que o outro sente, a dor, né? Mas no meu pensamento foi, ah, mas eu não posso escolher nenhuma característica do meu filho. Eu não escolho se o olho é azul, eu não escolho se o cabelo vai ser louro ou não. Então também eu não posso escolher se meu filho vai nascer com alguma alteração genética. Não cabe a mim escolher. Se esse filho veio para mim, eu quero viver isso, eu quero esse filho do jeito que ele é. E foi uma história incrível assim que eu vivi com a Marina. Eu só estou aqui hoje. E aí voltando que eu ia falar, quando na pergunta o foco da nutrição, porque para mim talvez por eu ter tido a Marina e na época dela a gente não tinha diagnóstico, e a gente buscava um diagnóstico, né? E naquela época nem tinha rede social como hoje, estava começando o Orkut, enfim. E eu me lembro que eu, eu buscava o diagnóstico um dia o meu marido, que é médico, né? É, é intensivista também pediatra, hoje ele atua em outra área, mas aí falou para mim assim, por que, que você procura tanto um diagnóstico? Eu falei, porque eu quero saber o que ela tem, eu quero conhecer outras mães. Eu quero... Ele falou assim: o que, que vai mudar? O que, que vai mudar em no, no, tudo que a gente faz por ela se a gente tiver um diagnóstico? Não vai mudar. Você pode buscar um diagnóstico, mas o cuidado que a gente tem com ela, com o corpo dela, com a mente dela, o amor que a gente tem, não está condicionado a um diagnóstico. E eu, claro. eu tento passar isso para as minhas mães e para os profissionais. Ela não que é o, é o diagnóstico. Ela, não, Ela é o... não é o diagnóstico, Carla. E assim, o que acontece é que às vezes o foco está no diagnóstico e se esquece o ser humano. Exato. Então quando eu vi essa pergunta, qual é o maior foco da nutrição, é, foco nutricional na síndrome de Down, eu fiquei pensando que é o mesmo foco que eu tenho com qualquer outro paciente que vá para mim. Exato. a diferença é que eu sei que ele tem uma um estresse oxidativo é, talvez de uma forma muito mais é, precoce mais aflorada ele vai ter características eu sei disso tem as questões alimentares que estão relacionadas a gente vai falar no curso vai falar no congresso várias questões alimentares mas o foco é em você promover a saúde através da nutrição e sempre voltada para a clínica daquela criança porque um, um dao pode ter a questão da hipotonia mais presente que o outro o outro não, um uhum. vai tolerar um alimento, o outro vai ter alergia, vai ter alergia múltipla, o outro vai desenvolver autismo, o outro não. Então, o foco é individual, de acordo com as características daquele ser humano que está na sua frente, diminuindo a inflamação, retardando esse processo do estresse oxidativo, tentando minimizar esse impacto, suplementando, cuidando para que essa família Entenda que não é um diagnóstico, porque se a família ficar só presa ao diagnóstico, ela vai fazer, ela tem um risco muito grande de fazer o que você falou, Carla, que é uma super proteção. Porque eu fui mãe de uma criança com síndrome, eu sei que funciona isso. Olha, minha filha já sofreu tanto, ela já foi tanto internada, é tanta punção, é tanta coisa, que eu quero colocar ela numa bolha para que nada no mundo aconteça com ela. Só que se Exato. eu coloco ela numa bolha, eu estou transformando uma questão dela em um problema muito maior. Porque eu não deixo ela desenvolver as habilidades. Eu já tive adolescentes down, extremamente obesos no consultório, Carla, que a família não conseguia dizer não da, da barra de chocolate todos os dias, porque tinha uma sensação de pena. Pena pelo quê? É uma Exato. criança maravilhosa, cheia de potencial. Pena de quê? Pena eu entupir essa criança de doce por ter pena de uma condição genética e levar ela para uma doença que ela poderia ter só lá na frente, antecipar a doença e piorar o quadro dela exato sabe? Não, mas é isso mesmo a gente pensa super alinhado a gente é muito assim igual sabe André. e eu, eu queria somar isso é tudo isso que você falou então assim o foco da nutrição é na trissomia 21 é igual a qualquer um é o foco em manter saúde mas você tem algumas particularidades metabólicas, vamos lá no pré-congresso para aprender essas particularidades e botar um pouquinho mais de atenção nelas, mas, de fato, o que você propõe de nutrição para uma pessoa com T21 vai gerar saúde para todos. Agora, um ponto fundamental da nutricionista, quando atende uma criança com T21, é o seguinte, ela tem que orientar a família. Então, não tem como você olhar para uma criança com T21 e dizer, estou tratando a criança. Exatamente. Tem que olhar a família. Porque é o seguinte, gente, se você não incluir uma nutrição saudável na família, aquela criança vai ser cuidada, do ponto de vista nutricional, de uma forma diferente do resto. Ela não vai conseguir manter essa nutrição ao longo da vida. Ponto um. E se a criança tiver uma nutrição e o resto da família tiver outro, ela está sendo excluída dentro de casa. Isso não é inclusão Depois claro. a professora inclua na escola? Não, você, então você, como uma nutricionista que está pe... materno-infantil, está pegando o bebê, tem que incluir uma nutrição saudável para a família como um todo. E isso é um grande desafio, mas é uma chave fundamental. E aí você vai ter uma família perdendo peso, uma família mais saudável, e aquela criança vem com um grande aprendizado, uma grande luz naquela, naquela família. Então, aí sim, você está gerando saúde para a criança, de verdade, porque é uma coisa que vai se sustentar ao longo da vida dela, porque a família tomar ter uma conduta nutricional melhor e que vai se desenrolar você sabe né Andrea Tem, é, vai se desenrolar e se extrapolar para os outros aspectos da vida né A partir do que você toma cuidado com o que você põe para dentro você toma cuidado com o que sai você toma é, é uma é uma então esse essa essa importância da conduta da da, da nutrição ela é fundamental assim dessa orientação nutricional para Família, é para criança, mas é para a família como um todo. Nunca deixar de encarar isso, não olhar só para a criança. Claro, isso vale para todas as crianças, com a trissomia Pô. ou não, para as crianças obesas, para as crianças prematuras, para a sociedade. Ela está especificando aqui a trissomia porque é o foco da pergunta que a gente teve. Mas é. toda a criança, é, ela nunca vai ser, a gente não consegue, o nutricionista materno-infantil, o papel fundamental dele é cuidar da criança no contexto da família. É isso que a Carla falou é, é, não existe a família comer todo mundo errado e a criança é saudável. Isso não Exato. é inclusão. e eu costumo falar com os meus pacientes que têm hábitos ruins alimentares os pais quando eu atendo a criança porque tem pais que chegam é muito comum Carla no consultório falar assim olha é, eu vim para fazer tudo corretinho para ele desde a introdução alimentar a gente não a gente come super mal eu tô com resistência à insulina eu já tô diabetes eu tô isso e, e, e aí e o filho não para ele a gente vai fazer tudo certinho, é tudo orgânico, mas a comida dele é sempre separada, porque a gente come mal, então para ele é tudo bem. E aí eu falo pros pais, olha, vocês já pararam pra pensar que quando essa criança tiver adolescente, como vai estar tá a saúde de vocês? Porque Exato. Se, a gente, se a gente tem hoje filhos mais velhos, como a gente tem filhos mais velhos, de forma geral, a gente tem que se cuidar o dobro. Exato. Né? E uma coisa, gente... se eles estiverem precisando, a gente já vai estar tá mais velho, então a gente Exato. tem que estar tá saudável. E uma coisa, acho que assim, de uma particularidade da Inatrissomia Jun, dentro dessa pergunta dela, assim, né? O foco, eu acho que seria assim, um cuidado de uma atenção, de repente, do nutricionista de integrar bastante com o forno. Né? que aí, aí é bem específico para poder um potencializar o outro. Então se a Fono não te liga liga para ela, né? se o pediatra dá uma errata, liga para ele porque você já fez lá o pré-congresso já está sabendo tudo. Eu não é. Então para poder realmente integrar e esse projeto que você fez nutricional possa vingar de uma forma que claro. aí, esse aí é essencial. Claro. Né, Andreia é, é isso aí. Gente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a vocês. Não vai dar tempo da gente fazer outras perguntas aqui, por causa realmente da hora. Eu vou salvar essa live, vai ficar salvo aqui nos meus stories por 24 horas até amanhã à noite. Depois eu coloco no meu canal do YouTube, tem várias outras lives que eu já fiz lá também. Andréia Friques. Carla, eu quero te agradecer muito. Gente, faça o print aí, cadê minhas alunas? Carla, um <risos> coração para você. Gente, faz print para me mandar a foto depois? Cadê Mari? Cadê, Cadê nada Tira um print da gente. <risos> Pronto, e manda para mim por direct depois. Foi maravilhoso ter você aqui. O pré-congresso está incrível. Gente, é na Abrami tem tá. muita gente perguntando pelo Congresso é Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil dias 2 e 3 de agosto, em São Paulo, no de Plaza, em São Paulo, para todos os profissionais de saúde, inclusive, gente, para acadêmicos também, acadêmicos de medicina, acadêmicos de nutrição, vocês podem fazer o congresso e o pré-congresso. Entra no site, aí vocês vão ver lá em cima, congresso e pré-congresso. Se inscreve no congresso e depois no pré-congresso, porque vai ser incrível. Aí tem gente perguntando sobre o ferro. Gente, a gente vai falar sobre tudo isso lá: né? se suplementa ferro ou não, por causa do estresse Qual o melhor, melhor veículo? Tragam todas as perguntas, vamos conversar, vamos vivenciar a Trissomia 21 em todos os seus aspectos. Vai ser uma Já tragam todas as dúvidas de vocês para o pré-congresso, e... porque vocês vão ter tempo lá para tirar todas as dúvidas, né, Carla? E... Isso, e, no e no eu congresso queria encerrar. Eu... E no Congresso, vamos falar um pouquinho também das síndromes genéticas como um todo, para fechar bem essa questão. Vai ser muito Exatamente. legal Exatamente, a gente vai ter uma mesa lá sobre síndrome genética com, no Congresso também. Gente, não então, é só para médicos, todos os profissionais da saúde, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todo mundo vai participar do congresso. E eu quero terminar com essa frase aqui, olha, que está no meu livro, que eu conto a história da minha filha podemos contradizer todo determinismo genético, porque nada no ser humano está definitivamente inscrito, é, definitivamente escrito. Então, eu coloco o autor aqui, Rilven Firsten. Ele fala isso, que nada no ser humano está definitivamente escrito. Então, a gente pode contradizer todo determinismo genético, porque a história de cada um é a história de cada um, né, Carla? A gente escreve e reescreve a cada momento, não é? Exatamente. Então, muito pessoal, lindo, todos. gente. Muito obrigada. Beijo, obrigada, Andréia. Beijo para todos. Um beijo, gente. Quando acabar a live, no meu stories, eu vou colocar o link para o Congresso para quem está procurando. E cor, porque só tem 10 vagas para o pré-Congresso. Quem já se inscreveu para o Congresso não pode perder. <risos> não pode perder. perder. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Que o Elo 21 cresça cada vez mais, todos fazendo nós. a diferença nessa geração. Para todos, sempre. Um beijo. Beijo, beijo. beijo. Gente, vai ficar salva a live aqui, tá? Tem gente falando que chegou só agora. Vamos aproveitar um segundinho que falta. A live vai ficar salva aqui no meu stories. Pode marcar todo mundo para assistir. E para acompanhar o trabalho do Elo 21, é só seguir lá, Elo21Dal, né, Carla? Isso. E se quiserem mandar as perguntas antes, André, de repente poderiam mandar por WhatsApp no WhatsApp do Elo. E a gente coleta tudo para não esquecer nada tá. no dia da, do pré-congresso. Tá. Ou podem mandar para o WhatsApp Ou da Abrami, pra... que talvez fique mais da fácil. Que a gente... Mais fácil, isso. isso. E aí você manda no Insta Brami. da Abrami, o Insta da Abrami é arroba Abrami. Eu vou colocar aqui também para vocês seguirem depois. Perfeito. Abrami. Então, lá vocês vão no link que tem na bio e lá tem o WhatsApp da Abrami. Vocês podem mandar, quem for participar do pré-congresso. Manda as perguntas lá que a gente vai continuar yeah. tudo e levar. Vamos de lá. Isso. Exatamente. Um beijo. beijo. Amei, gente. Um super beijo para todo mundo. Tamo beijo junto, tá? Todo. Vamos fazer a diferença. O congresso vai ser sensacional. Vamos arrebentar. Vai ficar na Uhul. história. E ninguém pode deixar de escrever o seu nome nessa história, porque vai ser realmente imperdível. Vai. Beijo. Beijo, beijo.